mais, nós somos alunos do curso Design Gráfico e Multimédia aqui na das Escalas da Rainha e vamos apresentar o Comunicar Design. Somos uma pequena parte e um grande grupo que fez isto acontecer. E até hoje este foi e continua a ser um projeto desenvolvido de forma extracurricular, motivado apenas pelo nosso amor ao design. Encontramos-nos todos juntos neste auditório porque temos uma coisa em comum, o nosso gosto pelo design gráfico. Este evento tem como objetivo único o acréscimo de ingredientes à receita, que é a vossa criatividade. O Comunicar Design é o Natal da ESA Esta é a semana em que uma conferência é um verdadeiro concerto. Aos clientes é, interessa ver os resultados. Desculpem. Aos criadores interessa ver a humanidade de outros criadores. E é o que vamos trazer aqui nestes três dias de partilha de histórias, e de experiências pela parte das pessoas convidadas. Para isso, consultem o programa disponível e sigam o nosso Facebook e Tumblr, onde toda a gente pode saber tudo. Nesta edição do Comunicar Design, o mote é o processo. Este está fragmentado em várias etapas, sendo elas o definido problema, passando pela investigação e experimentação. Parte esta, onde acontece a explosão de ideias, avançando depois para a execução e o, desejo, e o desejado produto final. Algumas destas podendo ser até mesmo inicialmente incongruentes, precipitadas, excêntricas, incompreensíveis, bizarras ou até mesmo lunáticas, tornando-as interessantes e inovadoras. O Comunicar Design traz, todos os anos, novos convidados para partilhar conhecimentos e experiências e neste, em especial, salienta-se a ideia de processo, desde o mais comum ao mais incomum. Fiquemos então a pensar nisso e não se esqueçam para ouvir respostas a que colocar perguntas. Portanto, no final de cada apresentação, não tenham vergonha e questionem os nossos convidados, que muito certamente entenderão as vossas dúvidas. Antes de darmos início à primeira apresentação, queremos agradecer imenso aos professores Afonso Figueiredo, Miguel Macedo e António Costa por nos guiarem nesta viagem e serem o pilar deste evento. Sem eles estaríamos, provavelmente, ainda a discutir nomes de convidados e a mandar bitais gráficos. Também a colaboração dos professores Aperígio Morgado e Ricardo Santos. Uh, um obrigado também aos nossos colegas que, não estando aqui tão expostos como nós, tiveram não obstante o papel fulcral em toda a organização. E sem esquecer a quem nos deu e vai continuar a dar ao longo destes dias um grande apoio. À direção da escola, ao Paulinho e ao Ricardo, à Anabela Monteiro, à Vera, ao Daniel, ao Sérgio Dantas, ao Sérgio Veloso e a todos os seus colaboradores ao patrocínio da junta de freguesia da Nossa Senhora do Populo, ao apoio das estadias no Europeu Hotel, das deliciosas refeições do restaurante Maratona, à produção gráfica de grande formato do evento pela Contraproduções e aos serviços sociais do IPL. Como atividades integradas neste evento, durante o dia poderão encher o pandulho no nosso snack bar Buxa e comprar obras na Feira Setica, com a tradicional presença de publicações de autor e merchandising do nosso comunicar. E já agora, tentem a vossa sorte na nossa cremesse. <risos> convidámos também ao temporário espaço de animação com salão de jogos e de espetáculos no Átrio principal. Também este ano voltamos a ter exposições de ilustração, design gráfico em geral, de tipografia e o um novo segmento de apresentação, de trabalhos de fotografia dos nossos alunos. Não deixem de ver o que de melhor se produz nesta escola. A última grande novidade é o um novo espaço de apresentação no programa do Comunicar, dedicado aos ex-alunos desta casa. Comunicar uh, comunicar de Ajeição. Este novo momento, intitulado vice-versa, parte da ideia de reciprocidade implícita na relação à escola aluno Assim, os alunos vão partilhar conhecimentos e experiências em torno dos seus projetos desenvolvidos e outros em curso. Será na tarde de quinta-feira, aqui no auditório. Temos, então, hoje, entre nós, as apresentações do estúdio AA, com a presença da Carolina Cantante e da Catarina Carreiras. E de Alexi está aí, mais conhecido por Tirsa. Da parte da tarde, teremos um workshop com o Alexis e uma masterclass com o Estúdio. Podem consultar mais informações no grande painel informativo que se encontra lá fora. Damos então início a este primeiro dia e abrimos o nosso auditório para o nosso primeiro convidado. O Estúdio A é um ateliê de design gráfico e comunicação criado em 2011 por Carolina Cantante e Catarina Carreiras. Desenvolvem projetos em diferentes áreas e diversos países, do design de exposição a novos mídia, identidade, publicidade, web design, interiores, fotografia e ilustração. O ateliê visa uma abordagem holística da imagem gráfica, trabalhando em proximidade com o cliente em todas as fases do processo, filtrando as suas ideias, inspirações e motivações e convertendo-as em projetos criativos e sem lugares comuns. Passamos então a palavra à Carolina e à Catarina. Uma salva de palmas. Olá. Olá. <risos> uh, primeiro é que tu queríamos agradecer o convite para estar aqui hoje. Nós acompanhamos uh, o trabalho dos estudantes da exato que nos vão mandando portfólios e, e, como estudantes, acompanhamos sempre os cursos cá e os, e, em comparação com o nosso curso em Lisboa e estamos mesmo contentes por, uh, por estarmos aqui hoje. Uh, esta apresentação vai ser, uh, assim, uma explicação... De, estávamos a, eu sei que, que estas conferências são sobre processo e então nós decidimos revelar-vos um bocadinho o processo que foi para nós começar este ateliê. Para vocês também perceberem, eu acho que, pelo menos, metade da plateia devem ser estudantes, perceberem que as coisas não são assim tão impossíveis e difíceis de, de acontecer e de, de, de, de vocês conseguirem chegar aos vossos objetivos e perseguir os vossos sonhos, não dependendo de hum, entidades laborais, porque às vezes a maneira como nós trabalhamos não se encaixa muito bem no, nas ofertas que há aí fora. Portanto, isto é um bocadinho, não é lei nenhuma, um, mas são as nossas, as leis de nós duas um, e são as quais usámos para começar o ateliê, que graças a Deus hoje em dia uh, está bem lançado e, um, e está a correr bem, portanto... Mas são, são leis e são regras que não foram propriamente pensadas ou estruturadas com antecedência, foram coisas que foram acontecendo e agora quando nos começam a pedir para falar sobre o nosso trabalho é que nós olhamos para trás e conseguimos perceber essas regras que realmente existem. Ah, nós somos o estúdio AHA, é a Catarina e a Carolina Nós estudámos juntas na Faculdade de Belas Artes e quando acabámos o curso sentimos as duas quase uma, um overload de informação, de design gráfico e então tivemos as duas tendência para eu, para ir trabalhar na, em design gráfico, mas na área de arquitetura, e a Catarina em design gráfico, mas na área de design de produto. Uh, portanto procurámos as duas outras formas de pensar design gráfico que não fosse mais procurar o design de comunicação e não tanto o design gráfico uhum, eu acabei por ir para a Índia para um projeto de, de, de reabilitação social e que era um projeto de arquitetura e em que basicamente trabalhámos muito o que é que é o comunicar e como é que se comunica com outras comunidades que não falamos a mesma língua não temos os mesmos valores etc e daí passei para Roterdão, onde estive a trabalhar num ateliê de arquitetura que fez que tem exposições na Bienal de Veneza e criou a Casa da Música, etc. A Catarina uh, passou de... Eu estive em, na fábrica, não sei se conhecem, que é o centro de, de comunicação patrocinado pela Benetton. Uh, eu tive no, no departamento de design de produto, uh, a trabalhar com o Sam Barrom, a fazer parte toda da gráfica das exposições que eles faziam e dos produtos que eles faziam. tive lá até ao ano passado, mas comecei com a bolsa e depois uh, tornei-me senior designer e depois tornei-me uh, consultante a tratar, portanto, a gerir a equipa de designers gráficos. depois que foi aumentando. Uh, mas antes tinha estudado em Inglaterra e isso também teve um bocado de influência na maneira como eu olhava para as coisas, que era um bocadinho diferente da maneira como se olhava para o, na, na academia, não é na faculdade de belas artes. E, e depois fui para, para Nova Iorque um ano para trabalhar com os Carson Wilker. Tinha um bocadinho uma história parecida com a nossa. Também tinham começado o atelier os dois, assim um bocado sem saber o que é que estavam a fazer. E aí deu-me a segurança, apesar de eu depois ter voltado para a fábrica e ter andado um bocado entre o ateliê e a fábrica nos últimos anos, deu-me a segurança de perceber que conseguia fazer isto. E fui ter com a Carolina e acho que estávamos as duas no mesmo no mesmo ponto e decidimos é começar. Ela tinha acabado a Experimenta Design, também teve na Experimenta Design, e, e decidimos, às vezes, começar o ateliê, em 2011, finais de 2011. Um, aqui foi um bocado o trabalho que nós tivemos a desenvolver antes de começarmos o Studio AHA. Ali, como vos dizia, foi uma exposição que eu trabalhei na, na, na Bienal de Veneza com, com a OMI, que foi o ateliê onde eu estava a trabalhar de arquitetura. Depois da OMI, eu vim, vim para Lisboa porque estive a trabalhar na, na Experimenta Design 2011. E fiz uma data de exposições com eles, mas sempre nesta lógica de. Uh, acho que não criei logotipos durante estes dois anos que tive entre a faculdade e depois começámos o atelier, ateli Acho que não criei nenhum logotipo. Uh, foi muito mais a lógica de como aplicar todos uh, os conhecimentos que nós adquirimos na faculdade uh, as, as exposições, uh, ambiente, a exposições, ambiente, fotografia. fotografia Uh, portanto, um bocadinho pensar noutras lógicas de comunicar uh, design. Sim, eu então era o oposto, não? eu estava a fazer objetos quase às vezes e objetos passavam por cadernos, passavam por coleções para museus, muitas exposições e eu nunca me identifiquei muito com o trabalho de, das, das agências de publicidade, que era o que via, eram as ofertas de trabalho que havia na altura. Hoje em dia, graças a Deus, acho que a área de design gráfico está muito mais aberta a outras coisas, mas um, eu tive também três anos a fazer, mesmo quando fui para os Oscar Wilker, que era um ateliê de design gráfico puro, eu tive a fazer exposições que eles não sabiam fazer. Portanto, nós vimos ali que, que havia esta mais-valia de nós conseguirmos trabalhar com escalas e trabalharmos em várias vertentes de um projeto que não a vertente pura gráfica, uh, do logo, como a Karolina estava a referir, do logotipo, ou do, ou do anúncio, ou do livro. Portanto, não era, isto não era de toda a nossa, a nossa área. Uh, somos um estúdio com um orgulho nacional. Fazemos questão sempre dizer que somos de Lisboa, de Portugal. Fazemos questão hoje em dia cada vez mais de produzir em Portugal. E a nossa, a nossa, um dos nossos objetivos sempre foi muito este From Portugal to the World, ou seja, apesar de trabalharmos em Portugal e de vivermos em Lisboa, o nosso objetivo sempre foi muito trabalhar para fora de Portugal. Uh... Em 2011, criámos o ateliê, nós sempre mantivemos o contacto, durante a... enquanto estivemos os dois a... Não é a viajar, mas a trabalhar pelo mundo, e sempre tivemos mantivemos o contacto, íamos partilhando tra... trabalhos, ideias, etc. E houve uma... um dia que nós decidimos participar num concurso para o logotipo da... De... Não, era uma coisa qualquer da... Da monóculo, não era? Sim. Da monóculo, e... E, de repente, estávamos a fazer a aplicação para submeter a online já há altas horas e... A... Estava Eu estava em Itália e a Carolina estava em Lisboa. Estava em Lisboa e, de repente, tínhamos que dar um nome àquilo que nós estávamos a submeter. Nós estávamos as duas no a lá lá lá Sim, lá, inventar, lá, lá, inventar nomes. A inventar nomes, não íamos chamar Carolina e Catarina e, depois, de repente, hum, surgiu o estúdio Ahá. Surgiu ah a Ahá, só nos ríamos e surgiu o estúdio Ahá. Portanto, isto vou-vos explicar que não... Que não, assim, não há uma grande, grande ciência, ciência não, não. não há um grande conceito megaloman por trás do seu Aave, surgiu num chato. E... e ficou, nunca mais e sequer ficou. pensámos se, se resultava. Imensa gente às vezes acha que, por exemplo, há clientes que não nos levam muito a sério por causa do nome. Uma vez tivemos um cliente que nos disse, não, mas isso não é um nome a sério, pois não é nós. Sim, é, é o nosso nome artístico. <risos> e depois, passados uns tempos até vimos um, uns posters do Bruce Nauman que tinha o ah, nós. Ok, realmente isto faz Tem a sentido. Tenha vergonha. Faz sentido e, e pronto. E a partir deste, a partir deste concurso que nós fizemos, decidimos: ok, vamos começar a trabalhar juntas e começamos até por projeto uh, menos uma exposição que te foste convidada. Sim, umas instalações. Umas instalações e. Se já estás a revelar o próximo. Ah, a revelar o próximo. Isto é o nosso ateliê em Lisboa. É nós trabalhamos num espaço por acaso é engraçado. Nós trabalhamos num espaço que pertence ao Sambarro. Não sei se vocês conhecem. Ele é francês e tem esta sala grande em Lisboa e é, é tipo um co, não é um coworking porque nós é que gerimos. É um bocadinho os colaboradores dos projetos deles e nossos e há esta mesa grande e as coisas vão vão mudando conforme o pessoas estão a trabalhar connosco. Hoje em dia já há um bocado mais computadores. Hoje em dia já é o dobro disto <risos> para o outro lado. Mas mas pronto, é assim um ambiente muito relax, de pessoas de várias áreas a trabalhar juntas, para, para os mesmos projetos, não temos assim gente que trabalha em coisas diferentes. Esta foi a nossa regra, e por isso é que chamamos a zero, que foi a regra quase base do nosso ateliê foi nós quer dizer no início não, não havia propriamente de repente ok vamos à procura de clientes não começámos a trabalhar para amigos e para amigos de amigos e para os sim até porque nós não tínhamos portfólio, quer dizer tínhamos portfólio eu e tinha portfólio a Carolina mas não queríamos nada a mostrar sim. o trabalho individual de cada uma como o trabalho do atelier portanto tínhamos também que descobrir uma linguagem nossa e a maneira de fazermos isso foi a começar a trabalhar para amigos e, e que nos dessem, isso era tipo a regra número um, era que eles nos dessem liberdade criativa, o que às vezes não é muito fácil. E então, os primeiros projetos que nós fizemos, um, por exemplo, este projeto, <risos> é, que entretanto isto já foi publicado, mas isto foi uma brincadeira, é o marido da Carolina que andava sempre atrás de nós a ajudar-nos a montar as posições. e não sei e nós estávamos sempre a gozar com ele a dizer que ele devia -se fazer esse fazer é? handyman profissional. E então criámos-lhe uma identidade, a gozar, e The Handyman Can, e the, man with two hands, the Man With Two Hands, e, <risos> e acabámos por fazer tipo, uma identidade, a gozar, e isto pegou, porque já foi publicado em Sim. livros, e há, há quem nos peça, portanto, como vêem, para começar um portfólio é só preciso mesmo ter desculpas, porque não é preciso ter uh, clientes à partida. Pronto, este é todo o projeto do Handyman, que entretanto não existe, mas... Isto é uma amiga minha, designer de produto, que também precisava de um projeto de identidade e, e então nós construímos este projeto para ela. Também muito simples, baseado nas formas que ela usava, nas cores. Mas foi assim com estes pequenos exemplos que nós começámos a, a definir um bocadinho também a maneira como trabalhávamos, porque é muito difícil juntar duas pessoas e a coisa funcionar assim, encaixar à primeira. Ou já trabalham há muitos anos ou, ou não é fácil. Portanto, isto foi a nossa maneira de percebermos tipo o que é que a Carolina fazia, o que é que eu fazia e como é que os dois estilos se combinavam, se combinavam num. Este foi um projeto foi foi um dos primeiros projetos que nós fizemos e foi assim um projeto de loucura, também lá está para amigos de amigos e de repente criámos um projeto, criámos uma vila, basicamente. Uh, começou por uma com, sei lá, uma apresentação, pediram-nos uma apresentação para, para para ajudarmos a refazer a... Eles queriam criar um centro comercial ao ar Sim. livre, em Vila Real de Santo António, que é uma ideia peregrina, não é? Sabemos já que isso à partida nunca é muito pacífico, nem resulta muito bem. E, e pediram-nos uma apresentação com ideias e... Sim, os arquitetos não estavam a gostar nada da ideia da Câmara em querer fazer o centro comercial ao ar livre. Os arquitetos era quem estava a fazer a recuperação do centro. E a Câmara queria, do género, juntar as pastelarias todas numa rua e juntar uh, uh, as retrosarias todas noutra. E estão a ver a loucura, não é? Que é mexer os velhotes que têm lojas há 30 anos para outra loja, que não é bem a loja o também que eles tinham e não sei o quê. E então nós, eles pediram-nos ajuda para criar um projeto um bocado mais forte de comunicação que desse, esse, desse essa visibilidade de que aquilo estava organizado, mas sem estar assim completamente dentro de caixinhas, super organizado. E, pronto, tipo, além disso, também nos pediram algumas intervenções Mas urbanas. Mas começou com uma apresentação, supostamente nós íamos só criar o logotipo ou, ou o que fosse, uma é, imagem. Era para a este, Era a sinalética deste centro comercial ao ar livre. E, de repente, nós fazemos armadas em... Eh, fazemos uma, Proativas. Uh, Proativas, uma, toda uma apresentação que até tinha bonés e aventais e etc. para este tinha, centro, tipo, padrões para os chapéus de sol da esplanada da praça principal. Mas eles não nos tinham pedido nada disto. Intervenções nas, nas fachadas dos, dos edifícios que, que estavam devolutos. Uh, aventais para as senhoras dos restaurantes. E, de repente, eles, eles dizem, sim, sim, queremos tudo, queremos isso tudo, e nós? Então, mas... Isto nós... é um bocado mais, não, eles? Não, não, não, queremos igual. Igual nós... ao que está aí. E, de repente, tornou-se, nós, até quando fomos lá, foi assim, um bocadinho, uma quase uma chapada de azul, porque era o nosso portfólio vivo. Ai. Sim, foi, é um projeto que, sinceramente, nós não achamos que seja o melhor exemplo do nosso trabalho, mas é um bocadinho para vos mostrar que nós, ao princípio, era, ainda somos um bocado voluntariosas e então as coisas começavam, tipo, numa escala pequenininha, aumentando e às tantas nós tínhamos o cliente a querer tudo. E, e aqui saiu completamente fora do nosso controle, porque isto teve quatro meses de implementação Sim. e então eles iam nos as coisas semana a semana e às tantas quando eu lá cheguei em agosto, nós começámos para ir em janeiro, Sim. E as coisas só começaram a acontecer em, em maio. Quando eu cheguei lá em agosto, achei que aquilo era um enjoo de estúdio AHA Barra Azul e jurámos nunca mais fazer Não, uma é coisa assim. Não, é que há guarda-sóis, há mesas desplanadas, há estas intervenções, há as sinaléticas, há os menus. Uh, foi um exagero porque começou numa apresentação. Mas pronto, todo o projeto, só para verem, tinha bases na história da cidade. E, e estas ilustrações que vocês veem aqui são inspiradas num num pintor que fazia gravuras, muito conhecido de lá. Uh, depois havia um poema, nós usámos o, o poema de um poeta também, da, da própria vila, para preencher bancos, para preencher paredes. Portanto, vamos sempre buscar... A nossa ideia é sempre nunca façam nada que esteja na moda, porque passa de moda muito rápido. Façam coisas que tenham significado e que tenham uma base e que tenham uma história e... Hum, e por muito, por exemplo, isto é para mim já, já está um bocado ultrapassado, mas eu acho que o conceito ainda está lá e os velhinhos adoravam sentar-se no banco do poeta do, do, do, do e ler sim do Manel Cabanas e, e gostavam da história e sentiram que aquilo fazia parte da história deles. Eu acho que isso é a mensagem mais importante desse, deste projeto. Uh, esta também tem sido uma das regras principais de que criámos o Ateliê, porque isto realmente... É tudo muito uh, bonito, mas é importante ter alguém que pague as contas. Este é quem, este é o nosso <risos> sugar daddy, é o <risos> nosso sugar daddy. Uh, que não é um trabalho que nós mostramos de todo. Não, não, so, não somos propriamente super orgulhosas deste proje deste projeto. Nós temos vindo a seguir desde o início de 2012. Porque não é um projeto que nós nós gostamos do projeto, mas não é um projeto que nós desenhamos. Este projeto tem um diretor criativo que é o Ian Anderson do dos designers de Public a que vem assim deste, é um dinossauro da história do design e, e ele pediu-nos, que ele trabalhou com a Carolina na Experimenta, para fazermos tudo o que fosse, produzirmos todos os materiais da Gulbenkian um, durante o ano, porque ele não fala português não percebe nada, é muita coisa uh, todos os meses e portanto nós fazemos essa parte, da gestão da imagem gráfica da Gulbenkian Música que é muito trabalhoso, mas ao menos ao fim do mês sabemos que quem trabalha connosco que está paga as contas estão pagas, podemos entrar em loucura e fazer o que nos com o resto do tempo que temos. E é, um, é um projeto que temos vindo a seguir, desde 2012 até agora. Continuamos a fazer este projeto. Pronto. E depois, isto foi um bocadinho as coisas que começaram a sair do atelier. Nós, como tínhamos muito tempo livre ao princípio, porque não tínhamos assim tantos projetos e somos um bocado hiperativas, um, começámos a inventar coisas para fazer. E então, um, começámos a criar estas imagens uh, de styling. Eu fazia muito styling, fotografia na fábrica, de produto, mais, porque como eu fazia os catálogos, fazia as fotografias para os catálogos. E então começámos a brincar com materiais. Nós temos muitas coleções no atelier então, uh, coleções de papel, coleções de objetos, coleções de próprios, coleções de variedíssimas coisas. E então começámos a... A jogar um bocado com estas imagens, a criar só pela graça, e isto começou a ser, começou por ser os separadores dos nossos, do nosso portfólio online. Um, e um dia demos demos pela coisa e estava no Pinterest, já não, alguém descobriu que aquilo estava. Okay. Sim, nós não somos péssimas nessas coisas, então alguém descobriu que andava andavam a, a postar aquilo em blogs e em, e em Pinterest e. Hum, e pronto, isto, foi, isto é trabalho que, que também é feito com os nossos estagiários, porque na altura também, é verdade, não tínhamos muito trabalho, mas fazíamos coisas juntos e, por exemplo, isto foi a Mariana Salmeiro, que trabalhava connosco, ela adorava encadernação e então nós dissemos bora fazer um, um projeto sobre cadernos, sobre cadernos que encaixam, sobre cadernos que sobrepõem e, e acabam por ser projetos que nos pedem para publicar muitas vezes. Portanto, nós vamos falar disto na nossa Masterclass à tarde, vai ser sobre como fazer um portfólio um omelete sem ovos não é um portfólio sem, sem trabalho comercial sem clientes sem clientes ah, mas foi por onde tudo começou nós não tínhamos aliás os clientes que tínhamos não eram bem aqueles que nós queríamos e então tivemos a criar uma série de, uma base para depois conseguirmos chegar às pessoas a quem nós realmente queríamos uh, chegar e para além desta, destes pequenos projetos nós decidimos que todos os anos iríamos guardar uma parte do budget que tínhamos para fazer projetos self commission para, para pormos as nossas ideias em prática que é uma ideia que não é nova não é já o segmaster é o rei dos self commission projects portanto nós quisemos nós temos um lobby no, no, nós estamos num edifício antigo da, da vista alegre e aquilo tem um lobby que costumava se ser a, a loja que tem umas vitrines de vidro e tem um chão incrível, de, de, de azulejos preto e branco. E, e então nós temos aquele espaço expositivo e todos os anos tentamos fazer uma exposição ali. Este, por acaso, surgiu porque o meu avô, entretanto, morreu e deixou uma coleção de papel, que eu não sabia que ele tinha, enorme. Que a minha avó, obviamente, ia deitar fora porque achava que aquilo eram só tralhas que ele tinha acumuladas. E então, como vocês vêem, ele tinha resmas de papel de todos os tipos, tinha bloquinhos, Uh, de listas telefónicas, um, coisas de, de, para preencher de bibliotecas, calendários, e nós, calendários posters antigos. E, um, e nós ficámos fascinadas com aquilo e quisemos fazer qualquer coisa. eu quis, de certa maneira, homenagear esta coleção e este amor que ele tinha pelo papel, que eu também tenho. E então nós começámos por decidir fazer estes cadernos, um, em que convencemos a gráfica com quem nós trabalhamos, quase nos ia dando um tiro, em fazer cortar resmas dos vários papéis que, que nós tínhamos e fazer cadernos com papéis diferentes, quase como se fosse uh, um trace de uma época em que o papel era o elemento principal e em que o papel era interessante, que hoje em dia nós imprimimos tudo, não é? E, e criámos estes cadernos. E depois achámos que isto era um projeto que era bom demais para ficar só nas nossas mãos. E então criámos o Avô, que é uma exposição em que nós convidámos 12 designers amigos nossos, a pegar numa folha de papel e a criar um objeto inspirado nessa folha de papel. E todos tinham uma folha de papel diferente. Este é do Diogo Alves, que, que na altura, ele agora trabalha para nós como fotógrafo, mas na altura ele tinha, trabalhava muito com cerâmica e criou este conjunto de jarras inspirado na típica folha de papel de, de linhas. Uh, isto é do João, hum, do João Valente, que criou esta tábua. Ele tinha uma história engraçada: que o avô dele era amante de queijo, então ele dizia que o avô dele, em vez de ser colecionador de papel, era colecionador de queijo. E então criou esta tábua de queijo, exatamente com a mesma grelha da folha de papel que nós lhe demos. Isto é um designer japonês, uh, Ryu Yamamoto, e ele um, quis criar, a partir da grelha do papel quadriculado, uma série de réguas, uh, assim com formas um bocado mais estranhas. E pronto, isto foi a exposição. Isto são os vitrines, vocês veem. E, e pronto, depois fiz, fazíamos, fazíamos o styling todo da, da, da exposição. Como veem, criámos os settings com o papel antigo. Isto é tudo super low cost, não é? Porque nós pronto, temos budget, mas não temos assim um grande budget. E, e criámos esta... Pronto, fazemos a exposição, fazemos um cocktail, convidamos os amigos e há uma coisa que é engraçada porque quebra um bocadinho a barreira do, de alguém te vir pedir uma coisa ou de alguém te propor um projeto porque Começa a conhecer o teu trabalho através de outras, de outras coisas que não o um trabalho muito comercial, que às vezes nem é bem aquilo que nós queremos que, que seja. Um, isto foi outro projeto... assim Isto, isto tudo é uma estupidez, mas no fim não é assim tanto. Mas nós casámos as duas mesmo com um ano de diferença e nesse ano casaram tipo imensos amigos nossos e então a gente queria fazer convites de casamento. E, e então nós achamos pronto, olha, vamos fazer um projeto à parte só para fazer convites de casamento. A ver se isto dá dinheiro. Hoje em dia desistimos, porque até pode dar dinheiro, mas a quantidade de trabalho que dá é <risos> não compensa. Porque as noivas são completamente histéricas e nós também já as fomos. <risos> é portanto, o pior cliente que é pior existe no mundo, é uma noiva. Não, é a mãe da noiva, eu acho. É a pior mãe da noiva, é pior que a noiva. É que a noiva ah, portanto, agora só fazemos assim de vez em quando, quando achamos que a coisa vai correr bem. E então chamámos-nos daí Day, até temos um site, e era um projeto à parte, e na altura pedimos à Mariana, que trabalhava connosco para criar uma identidade para o Today's a Day, que é esta que vocês estão aqui a ver, e que também foi publicada na ETAPS, já nos pediram várias vezes imagens, e isto não existe, nada do que vocês estão aqui a ver, alguma vez foi impresso. São maquetes, e porque nós temos um bocadinho este sistema de maquetar tudo o que fazemos, mesmo coisas que às vezes não saem, nós maquetamos e maquetamos bem, se gostarmos e se acreditarmos nelas. E, e pronto, isto foi feito para ocupar tempo. E, e, e nós temos projetos comerciais, não achem que nós só andamos aqui a ocupar tempo com, com outras coisas. E isto é um dos projetos mais recentes, isto foi feito o ano passado. Há um ciclo em Lisboa. Uh, de que se chama mesmo as conversas, e que é uma salinha ali no bairro alto. Aliás, os dias já é mais do que sítio, já são dois. Sim, não eles é? fazem aquilo, já é quase tipo um polo que vai, vai variando. Vai variante E são umas. É o João Valente, não sei se vocês conhecem, e ele organizava uh, estas conversas em que vão engenheiros, cozinheiros, uh, qualquer pessoa que tenha qualquer coisa para dizer em 10 minutos, faz uma conversa. São conversas semanais de três pessoas, mais ou menos uma hora. Sim, a todas as quartas-feiras e basicamente eles ao fim de 10 conversas pedem sempre 10 conjuntos de conversas pedem sempre a alguém para fazer um catálogo com a, com a, os textos. Com porque os textos. Aqui, cada vez que se faz uma conversa alguém tem que fazer texto. E nós achámos esta história dos textos um bocado seca porque hoje em dia tipo, ninguém quer ler os textos. E, e eles tinham um budget que era tipo o quê? 200 euros para imprimir sem, sem catálogos. E então nós dissemos, olhem... Isto é muito giro, mas nós queremos fazer uma coisa um bocado melhor e investimos um bocadinho do nosso tempo e do nosso dinheiro hum, para fazer este catálogo. E, hum, e então pedimos a cada conversador para fazer um desenho sobre a sua conversa. E então os textos iam acompanhados dos desenhos e todo o projeto é à volta da grafite. Nós, portanto, trabalhámos com a gráfica para fazer umas misturas de pantones, de um pantone preto com um pantone prata. Para dar esta arte de grafite, foi tudo impresso em uma cor, depois tem este sistema de encadernar, aqui vem a cor, que é, parece grafite, mas é um, é prata misturada com preto, basicamente. Um, e depois tinha este sistema de encadernação uh, do lápis, isto, foi isto tudo por tentarmos cortar em tudo o que podíamos, portanto tivemos que passar todo o, o, o catálogo para uma cor para sair mais low cost, a ideia foi cortar na encadernação também para não termos que. Encadernar sem. Sim, cortando, mas não. Hum... Cortando, mas não descurando, não é? Sim, não descurando o projeto e fazendo uma coisa interessante na mesma. Eu adoro hum, budget constraints, é a minha coisa preferida, é tentar <risos> arranjar dentro do mínimo que eles. ou do máximo que o um cliente possa pagar, uma maneira XPTO de resolver a coisa. E aqui acho que até foi bem resolvido e depois nós encadernámos tudo à mão, que foi uma trabalhada. Foi a parte mais divertida. <risos> Uh, mas este, isto parece simples, mas até foi bastante complicado, porque arranjar a medida de elástico uh, certa para o lápis encaixar perfeitamente com a, com a espessura de, do catálogo, tivemos que mandar fazer um mono para perceber tudo, e isto com a gráfica quase a fazer-nos o preço de produção e aos berros connosco, que éramos umas chatas, mas no fim acho que hum, temos algum orgulho neste, neste projeto. Uhum... Sim e isto para esta frase para quê? Para dizer que nós nunca fizemos pitches nós somos um bocadinho contra pitches e isso é muito, e pedem-nos muitas vezes para, para apresentar um projeto para um briefing qualquer e só nos pagam se a coisa for escolhida e, e nós achamos que isso não não é muito correto e normalmente até porque não. isto desvaloriza imenso o vosso trabalho o nosso trabalho porque, se o nosso... porque uma coisa é um amigo pedir-nos um projeto e dar-nos a liberdade para nós fazermos o que quisermos. Outra coisa é alguém pedir-nos um projeto que vai concorrer com não sei quantos outros projetos. Ou nós ter por exemplo, uma coisa é nós participarmos num concurso porque queremos... Por... Outra coisa com é... uma um... ideia. Eu acho que é uma ideia. Mas com um projeto físico, normalmente nós dizemos que não. E a verdade é que nós nunca precisamos de bater à porta de ninguém, de trabalho, porque sinceramente, a melhor ferramenta de marketing que temos tido até agora são os nossos clientes, porque é o passo-a-palavra. Eu acho que o passo-a-palavra é a coisa mais forte, mais poderosa de, de hoje em dia. Um, e, e o cliente respeitar-nos a nós parte muito da nossa atitude perante a maneira como trabalhamos e o processo de trabalhar. E um bocadinho... O, a postura que nós as duas temos, que é muito cansativa, mas que, que agora ainda é mais cansativa porque nós já temos filhos e não temos propriamente o tempo todo que tínhamos antigamente, mas nós damos 3 mil em vez de darmos 100%, damos 300. Sim. E se nos pedem um logo, nós nunca apresentamos um logo. Apresentamos um projeto e normalmente acabamos sempre por fazer o um projeto todo porque o cliente uh, percebe que aquilo faz parte de um sistema e que faz sentido criar outras coisas dentro desse sistema. E nós gostamos é de criar projetos de comunicação, ou digamos, Fazer logos, não é? Não, não é de nada o nosso, nosso ponto de partida. Portanto, eu acho que este entusiasmo, entusiasmo, aos também é mostrar o nosso trabalho a outras pessoas e, por exemplo, o Tiago Sentei, que é o dono do mercado, ele está sempre a dizer que é o nosso agente Sim, e ele, é, queria por... ser a nossa Sim, gente. ele queria ser o nosso agente, mas nós não deixamos porque ele depois pede comissões, não é? Mas, mas isto foi um projeto que nós fizemos para ele, que está... Não sei se vocês já foram ao, à Embaixada, que é ali um espaço no, no Príncipe Real em Lisboa, e o lobby da... É tipo um edifício antigo, agora com várias lojas e um restaurante, e ele tem tipo uma pop-up shop no, no lobby permanente. Mas pronto, é uma coisa assim um bocado... Não, não é uma loja física física, é, é tipo uma coisa it, com conceito de itinerante e isto começou com um projeto que ele basicamente tinha a ideia que queria vender uh, produtos uh, artesanais art. artesanato ou de design produzidos em Portugal uh, pronto e isto era o que ele queria fazer nós... mas ele não fazia ideia de mais nada não tinha nome não tinha conceito não tinha nada, não tinha, não tinha nada. e então claro nós metemos as mãos na massa e criámos-lhe um império e, e então pronto ficou decidido que se ia chamar Mercado e inspirámos muito na ideia de trocas comerciais das notas nos gráficos de das notas e das moedas criámos uma série de padrões baseados nisso um, e depois convencêmo-lo a dividir ele começou por uma loja online, só depois é que passou para a loja física e então vocês vêm aqui que nós dividimos a loja online em vez dos típicos nomes de, sei lá candeeiros, jarras, não sei o quê dividimos com nomes de lojas antigas de armazém, boutique, bricabrac Merceria fina, iluminação, bazar. Portanto, começámos a construir o um mood um, do, do, do projeto. E isto acabou tudo. Um, depois também sugerimos fazer os separadores de cada área, fazermos a parte de siding das fotografias. Isto é o site, com, com as fotografias de siding para cada área. Um, e depois ele veio ter connosco a loja física. Claro, nós todos contentes era o que mais queríamos e, e criámos juntamente com o Sam Barrom porque nós também nessas coisas, quando não é a nossa área não gostamos muito de fingir que somos designers de produto então uh, colaboramos sempre com, com pessoas que sabem mais que nós e, e gostamos de o fazer e então juntamente com o Sam, uh, que é designer de produto nós desenhámos este conjunto de mobiliário que a ideia é ser todo depois, transportável para outro sítio um, onde os objetos estão expostos também tem ideia do mercado. Este também isto é tudo sobre voluntariada, porque estás tantas não há dinheiro que pago, Mas isto foi um, uma exposição que nós fizemos para uh, o SAM, que, era, que era, foi o designer convidado para desenhar esta exposição sobre. Chamava-se Futur Harkaí, que era um conjunto de objetos de design contemporâneo que tinham, eram inspirados em coisas ancestrais, em técnicas ancestrais, em formas ancestrais. E então nós criámos esta fonte quase desenhada com um silex. Mas se vocês virem... Hum, aqui, a, aqui, isto parece um... Isto é uma parede. Isto é vinil. Hum, e veem que há uma parte dourada e uma parte hum, cinzenta. E aí e então nós tivemos dois dias dentro da galeria a colar... Pronto, a parte cinzenta nós tínhamos todas num, num plano. e, e ponhamos, Nós pomos sempre o vinil das, das coisas que fazemos. E depois, a parte dourada andámos tracinho a tracinho a pôr à mão, e a tentar fazer o puzzle do que cabia é ali. E, e pronto, e no fim dá sempre, dá sempre um resultado um bocado de fora, porque a ideia é que nós, nós aborrecemos facilmente com, com tudo. Então, queremos sempre olha, ter mais trabalho e acabámos por fazer isto. Isso para explicar que esta história de dar os 300%, é mesmo verdade, não é dar o 300% de de repente entregar o projeto à gráfica e está feito. Não, nós muitas vezes temos que ir à gráfica, falamos com a gráfica, tentar reduzir os orçamentos, acompanhar... Aliás, há duas há duas semanas estivemos nós a inserir projetos num website de uma cliente, as duas, até às Estou tantas loucas, da manhã. Ao fim de semana. Para aquilo ficar direitinho. E a e, e, e custa dela, agora já temos, ela é uma cliente americana, já temos um restaurante para fazer em Brooklyn, importante eu acredito em karma, e então em trabalho acredito muito em karmas e acho mesmo que empenhem-se e ponham o vosso melhor nas coisas porque vão ser sempre retribuídos de alguma maneira, quer seja monetariamente. Eu adoro trabalhar, portanto, para mim, a Carolina é mais a, a senhora dos dinheiros lá do ateliê, eu sou péssima. Nunca, nunca quero saber se custa mais se custa menos, devíamos cobrar mais horas, mas, mas é mesmo, eu não me importo dar mais 10 horas de trabalho numa coisa desde que fique toda a gente fique contente. Isto foi a exposição que nós fizemos, que também deu trabalho, mas por acaso não deu a nós, porque ninguém nos... Por acaso não fomos, porque as duas quase a ter bebê, mas alguém foi, foi a França fazer isto por nós. Como vocês veem, nós criamos esta fonte, que era uma fonte serifada, em que nós tirámos alguns dos traços da fonte serifada e substituímos por traços a lápis, porque era uma exposição em Saint-Étienne, numa faculdade como a vossa, e sobre o trabalho de jovens designers de produto. Um, e então, se vocês virem que isto também é o vinil, tudo o que vocês veem que parece desenhado à mão, foi efetivamente desenhado à mão. Um, e isto eram 30 objetos, portanto, imaginem a trabalhar aqui isto que isto não deu. Quem estava a fazer mandava-nos uh, e-mails com as neiras, uh, tipo, o que é que vocês foram inventar? <risos> Mas, mas no fim, ficou também, causa estranheza, não é uma pessoa chega ali e não percebe se aquilo é desenhado, se aquilo é vinílio. E é um bocado esta estranheza com que nós gostamos de, de jogar. Um, isto é outro projeto que nós fizemos, também foi o Tiago Sentei que entretanto nos trouxe para a Fluxograma, que se calhar vocês conhecem, é uma marca bastante mobiliário. antiga de mobiliário de escritório portuguesa. E eles, queriam, uh, eles têm uma loja no, nas Amoreiras, ao pé das Amoreiras em Lisboa, e então eles queriam que alguém fizesse alguma coisa com a loja. E nós hum, tivemos a trabalhar a parte toda de comunicação da loja e, e aquilo é uma intervenção física, vocês veem aquelas escadas foram, pronto, vem aqui. Nós criámos um sistema modular de, de, de exposição em que a ideia era criar espaços quase como se fosse um plano de arquitetura com elementos 2D e 3D sempre na base das linhas. Então temos vinil e temos painéis impressos e temos estes, estas esculturas de, de metal. E a cada três meses mudamos o espaço todo interior da loja, mudamos, fazemos vinis novos, mudamos as estruturas de metal de sítio, as que estavam na parede às vezes servem de base para outras coisas e parecem a objetos e a ideia é um bocado a coisa de estar sempre a mudar e a criar interesse, porque basicamente eles fazem mobiliário de escritório, mas também vendem muito para salas de espera ou têm alguns objetos de casa e, portanto, eles queriam criar um espaço em que um cliente, no showroom, aquilo era muito, eles têm um showroom também, era muito o escritório. Eles queriam um espaço que fosse mais experimental então deram-nos liberdade total. Nós chegávamos lá e mexíamos os objetos e mandávamos o que não gostávamos embora. E, e pronto, e aqui estão várias montras deste... Agora nós parámos, porque eles agora... Pararam um bocado o projeto, Estão a reavaliar a empresa, mas um, são aqui alguns exemplos do que nós fizemos. E isto é uma newsletter impressa que eles fazem também. Fazem duas ou três por ano, um, uh, com os produtos novos que estão a vender. E, e também é a mesma lógica de jogar um bocado com as linhas, andar a brincar. Não, nada assim muito grelho da estrutura. Não, não venham ter connosco isso. <risos> um, Pronto, e isto a Carolina falou de que nós um, queríamos ser um atelier de Lisboa para o mundo e nós temos um bocadinho esta coisa de definir short-term goals e big-term, long-term goals, não é? E os short-term goals normalmente nós tentamos coisas assim um bocado mais fáceis. E depois os long-term goals, quando começamos achámos que nunca havíamos lá chegar e um deles era termos 80% do trabalho que fazíamos... Um, a ser encomendado, digamos, por clientes estrangeiros, não sei é para clientes portugueses. Não porque não gostamos de trabalhar com clientes portugueses, mas porque queríamos experimentar um, trabalhar em ambientes diferentes, em culturas diferentes, comunicar em línguas diferentes. Isto para nós era importante e fazia parte também daquilo do nosso percurso até ali. Um, e, hoje em dia, eu acho que... Conseguimos esse objetivo. Até um bocadinho mais que 80%. Sim. Nós temos poucos clientes portugueses, temos muito mais clientes estrangeiros. Um... E também porque é assim, isto uh, falando, de, muitas vezes estes clientes que nos vêm de fora vêm porque, sei lá, encontram o nosso trabalho no, online, vêm em alguma revista, alguém nos fala do nosso trabalho e vêm ter connosco uma seriedade completamente diferente do que muitas vezes os clientes portugueses vêm. Os clientes portugueses às vezes são. Uh, Sim, ouviram falar de nós, são amigos de amigos ou. Os clientes estrangeiros, nem é só isso. Eu acho que alguém que confia noutra pessoa para fazer o projeto deles via e-mail, porque nós há muitos clientes que às vezes... Pronto, vimos no Skype uma ou duas vezes, mas nós trabalhamos com e-mails. Eu acho que é preciso confiar muito no estilo desse atelier para vocês entregarem nas mãos dele o, o vosso projeto. E eu acho que eles vêm ter connosco já com esta confiança. Ou seja, têm a certeza que querem uma coisa dentro da nossa linguagem. Não precisam de nos conhecer, de se reunir connosco no atelier nada, porque nunca, muitas vezes nunca nos viram e confiam em nós para trabalhar. Isto é a beleza de trabalhar em 2016, não é? Que vocês podem... Nós temos clientes em Beirute, temos clientes em Nova Iorque, já tivemos um cliente no Laraine, temos clientes em França, portanto, é tão fácil não trabalhar, ou seja, trabalhar para o mundo inteiro a partir de, do manjar, não é? Basta ter internet. E, e há um bocadinho esta nossa teoria. e Isto, por exemplo, é um projeto que nós fizemos para um designer libanês, um, que é um projeto engraçado porque nós normalmente quando um cliente vem ter connosco a primeira coisa que nós pedimos é que eles nos escrevam três palavras-chave sobre eles, ou um texto, ou imagens, ou qualquer coisa que represente o projeto deles ou eles, dependendo de quando é portfólio, é um bocadinho mais pessoal. E ele escreveu um texto com estas frases todas que vocês uh, vêm aqui e nós achamos temos que usar isto porque <risos> havia coisas que era que era genial. Hates clichés, um, loves New York. Sim, era assim muita, ele, era, ele era assim um machão, mas depois as frases até eram assim um bocado diário de rapariga. Então, ou tipo bumper stickers nos carros. E então nós usámos as frases todas que ele, que ele nos escreveu na, na identidade. Um, e isto foi outro projeto que nós fizemos, que, que era tipo uma jornalista que eu conhecia e ela tem um site, vocês que já conhecem, que se chama Site and Scene em Nova York e ela queria lançar uma marca nova, com, com umas colegas dela. Ela escreve para o New York Times e com outras duas jornalistas. E então veio ter connosco e disse Olha, nós queremos que vocês façam isto e não sei o quê. Mas, mas tudo segredo. Sim, tudo mas segredo. tem que assinar um, contato, um contrato de confidencialidade. nós, está bem. Tipo, assinamos o contrato e depois ela... Então vá, vamos fazer uma reunião de Skype para eu explicar o que é que é. Olha, eu fui completamente... A Carolina até nem estava lá na altura. Eu fui completamente apanhada, desprevenida. Porque basicamente o que elas queriam era... Como a lei da, das drogas leves está a ser aprovada em vários estados americanos uh, e começa a ser legal uh, fumar uh, marihuana em todo lado, elas queriam criar a primeira loja de objetos de design só dedicados a fumar erva. E então e nós, e nós elas tínhamos desenhado a loja, a imagem desta loja online que vende produtos para fumar erva. Sim, só que elas obviamente queriam tudo menos a folhinha verde da cannabis, não é? E criam, tipo, luxury experiences e todo este universo de design. Elas são todas, tipo, Nova York, hyper-stylish design. E, e então nós, pronto, nós não temos muito hábito de fumar. E, e então tipo, e elas só diziam, tipo, estão a ver quando vocês tipo, se sentem muito inspiradas, quando dão é uma passa e nós, e nós tipo, se calhar devíamos dar umas passas para ver se a coisa se, a coisa se resolve. Não, e até a certa altura chegaram-nos a pedir uma playlist para... Fumar. Para fumar. E não, é uma playlist. Nós a um inventar imenso que fumávamos. Mas tipo, quando fumámos ouvimos mais yeah. isto. E, mas o projeto acabou, eu acho que só na conversa delas, quando eu estava no Skype com elas, acabei por descrever uma série de ideias que no fim foi eu que nós usámos, que era usar texturas de achas, não é? De... Desculpem lá eu falar inglês, mas é que é o hábito. Parece uma emigra brasileira. <risos> um, e... cinzas. Ah? cinzas. Cinzas, sim. Texturas de cinzas. Um, é, é o íconezinho é, é um cigarro. É como oh, se fosse um cigarro em desenho técnico, não é? Uh, também usámos esta textura de, um, dos filtros do, do, dos cigarros. Aquela parte de cor-de-rosa do fim. Um, se você... Isto é uma loja online, porque se vocês forem à loja online Todas as imagens têm um um hoover de tipo um fumo, assim. Cor, elas queriam usar este, ro, este rosado um, tipo nude. E então nós fizemos... É tudo baseado em nuvens, em nuvens de fumo. Quando vocês passam o correr por cima das imagens dos produtos há tipo assim um, um gradient, parece um, um fumado. Um, e o projeto ficou com piada. É, um é um site que ficou engraçado e é um site Shopify. Foi um site Shopify que nós... Uh, Adaptámos, normalmente nós gostamos de construir de raiz, principalmente quando são lojas online, uh, mas aquilo é, um, é uma adaptação de um, de um template Shopify e, e é uma coisa engraçada que não se percebe assim tão bem que foi que é Shopify. E depois nós também trabalhamos muito com copy e, e estamos sempre de acrescentar um bocado de copy aos projetos e quando são projetos muito grandes nós pedimos mesmo um copy para trabalhar connosco. E, e pronto, e criámos umas frases engraçadas sobre o mar. <risos> Um, isto este é um projeto para, para uma libanesa uh, que cria, ela é assim toda, não sei porque ela veio ter connosco, porque ela é assim toda borboletas uh, cor-de-rosas e, <risos> e tipo autocolantes em todo lado e manda-nos postaizinhos com corações a dizer que adora o nosso trabalho, mas ela queria criar a, a primeira uh, empresa de experiências, tipo A Vida é Bela, que agora já nem existe, mas... Uh, que... Odisseias, Odisseias uh, libanesa, sim. mas obviamente que o budget libanês é um bocado diferente do português, portanto era tudo super luxo, design e não sei o quê. E, então ela nem tinha nome. Aqui nós uh, nós muitas vezes também trabalhamos desde o início o início em que inventamos o nome e fazemos tudo uh, de raiz. Um, e pronto, isto é, o, é um projeto de packaging uh, em que nós também fizemos toda a produção fotográfica. A produção do packaging foi toda feita em Portugal em que cada caixa cada um tem dois nomes, porque basicamente é cada cada cada caixa tem uma área de experiências completamente diferente. Eu acho que a vida bela também era assim. É um bocado assim, pronto, a vida é bela ou esses sólidos tem, é tipo paternidade, como uma coisa assim. É obviamente que aqui nós queríamos que a coisa fosse menos um... Fileira é possível. É Ela até ao princípio tinha uns assim, nomes um bocado de e nós, não, esquece, só uma palavra que é para a coisa não descambar. Um, e pronto, e, e criámos estas imagens que são assim um bocadinho retratos surrealistas do, do que é que está lá dentro. Um, em vez de ser uma caixa, normalmente são caixas uh... planas, não é? Nós quisemos criar esta lata que lá dentro tem tipo. Um, um caderninho que encaixa perfeitamente ao meio da caixa. Tem o, são ca aqueles... tem o catálogo com as experiências todas, que é este que vocês veem ali. Depois tem o voucher que se oferece. não é tem o voucher Sim, o olhar. voucher com o código. E, e pronto a ideia era criar mais uma boutique do que estes projetos mass-produced, dos coisas de plástico, vocês tiram os cadernos e... E, pronto, e ela adora, adora, adora. Não sei se aquilo é está a correr bem, mas... mas... Ao princípio correu muito bem e foi muito divulgado lá. Um, e daí nós começamos a ter, ainda temos vários clientes libaneses. E eu já fui uma vez a Beirute, mas a Carolina nunca, nunca foi. E, e já temos que é, para aí, cinco ou seis clientes de, de lá, que nunca nos viram. A ver se eu vou lá no verão conhecê-los. E pronto, e as coisas começaram bem e o ano passado... Correram ainda melhor, porque nós ganhámos o, o Young Guns um, e fomos a Nova York recebê-lo e a partir daí isto tem pegado um bocadinho de fogo e, e nós neste momento até estamos a ver se controlamos o fogo uh, porque temos tido alguns pedidos de projetos engraçados, projetos novos um, que se vocês acompanharem o nosso Facebook, vão de em breve. E um, Eu acho que isto já é, já é o último slide, não é? é. Um, e só para, obviamente, que nós não somos nada de prémios, nem somos nada de, de enviar coisas para concursos mas o Young Guns para nós é um concurso interessante porque um, visa a identidade de um ateliê ou seja, as não são avaliadas por um projeto, são avaliadas por um portfólio e, e para nós o portfólio é muito importante, é o nosso cartão de visita, é aquilo que nos representa Uh, se há projetos que às vezes não correm como nós gostamos nós temos sempre tendência a fotografá-los fotografá-los, porque às vezes as coisas não existem uh, da maneira como nós queríamos que eles acontecessem e e até porque muitas vezes num projeto só, só se produz um cartão de visita não se produz Sim, um site e um cartão de visita ou, mas, mas nós achamos que há uma série de coisas que contam a história e que é importante contar esta história para os nossos clientes mesmo que o cliente Uh, em específico, não preciso desses materiais. E, e às vezes nós vemos portfólios, com muito trabalho de, das faculdades, que às vezes até é um trabalho que, que é difícil de digerir, principalmente na, na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, e nós andamos lá, mas são coisas muito teóricas, que às vezes nós nem temos tempo ou nem sequer há maneira de conseguir perceber tudo o que envolveu o resultado final do projeto. E, e é muito importante vocês criarem estes projetos que vos representem, que mostrem quem vocês são, mostrem as coisas que gostem, mostrem interesses que tenham. Nós temos as coleções, mas vocês se calhar gostam de música, se calhar gostam de cinema, e usem isso como o vosso ponto forte que vos diferencia do resto das pessoas, porque é mesmo importante haver um este elemento diferenciador. E é mesmo importante, eu acho hoje em dia, quem quer abrir uma cliente ou quem quer trabalhar por conta própria. Nós decidimos fazer as duas juntas, mas isto podia ser um designer que trabalhe por conta própria. É muito importante ter uma voz, ter saber sobre sobre o que é que... what it's all about, não é? Se ele tiver que se vender, saber o que é que é bom a fazer. E, e tenham um espaço para experimentar isso, porque nós obviamente não sabíamos que as texturas, o styling, as imagens eram a nossa coisa. E este há muita gente que diz que nós temos um sentido, algum sentido de humor. Às vezes as pessoas põem-se a descrever-nos de maneiras que nós nunca sequer pensámos em nós assim. Um, mas é muito engraçado e nós vamos absorvendo isso e fazendo disso um bocadinho. Nós temos um processo de trabalho um, que é sempre o mesmo, mais ou menos, e, e, e tentamos segui-lo e, e criar todo. Nunca, tentam, nunca repetimos ideias, tentamos não repetir ideias. E, e pronto, é um bocadinho esse testemunho que nós vimos cá deixar um ateliê existe há, nem há 5 anos, porque nós começámos no fim de 2011, 2011. Um, e, e está a correr mesmo bem e, e pronto e não é. sei se têm perguntas um, mas nós estamos aqui para responder a todas as perguntas que tiverem e, e esperamos verem todos vocês concorrência saudável, o que nós gostamos é de concorrência <risos>